Gente, quantos likes esse cachorrinho merece? Fala, Pazera, mais um do Mundo, começando pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente não sente falta na Austrália, coisas que a gente poderia ficar sem, coisas que a gente não tem vontade de ter de novo, coisas que a gente tivesse feito a gente não faria de novo, porque a gente não sente falta. É isso aí. Né? É. Não sinto falta. Check it out! Check it out! Ela tá, ela tá muito brava de estar aqui. Mas a gente trouxe ela no vídeo só pra ganhar likes. <risos> Então, pessoal, hoje a gente vai falar pra vocês coisas que a gente não sente falta na Austrália. Eu vou começar esse vídeo porque no vídeo anterior, que vocês podem ver aqui em cima, aqui, ó, na cara da Paula, vai estar tá esse vídeo. Ou na descrição. Ou na descrição. No último vídeo a gente falou sobre coisas que a gente sente falta na Austrália, coisas que fazem a gente chorar de emoção quando a gente lembra. Coisas que, por exemplo, sushi de abacate. Sushi de abacate. Que a Paula sonha com isso. Eu expliquei lá no vídeo. Você explicou Assiste. no vídeo. Então assista o último vídeo aí que a Paula comentou sobre o sushi de abacate que ela sente falta e outras coisas que a gente sente falta também. Se você é novo no canal... Aproveita já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já curte, já comenta, já fala se você gostou, se você não gostou, só fecha e vai você embora. Viu, se você não gostou, só deixa o seu dislike. Não, porque... deixa o de dislike também, não. Vai embora, não, não, vai, assistir um like arão, vai assistir o marão, vai assistir. Like e dislike é a mesma coisa pro YouTube, então tá. Ah, assim. então tá bom. Só avisando que a gente tá aqui comentando, né? Coisas que a gente não sente falta da Austrália, não significa que a gente não tenha amado a experiência de amar. De amar. De amar. A gente amou a experiência de amar. A experiência de, o país. de morar na Austrália. Isso. Que a gente não gosta do país. Porque vai ter alguém pra falar, ai, mas. Não,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 você tá, morando no exterior, galera, tá me tirando? E aí, você vai ser o quê? Vai ser australiano, chegando lá? Não, sempre soube disso. Mas a grande questão é que você não está no seu país por pior que ele esteja, né? A, a sensação de você estar na casa dos outros é a mesma de você, tipo, pô, você vai na casa daquele teu primo que você é distante e tal, e aí sua mãe fala, vai lá brincar com o priminho, aí você fica tipo, ah, mas eu não tô afim de brincar com o meu priminho. Aí você. <risos> a sente, gente, não, a tipo, gente não tem as mesmas ideias. Não, não tem as mesmas ideias. Muito bem. É, você faz uma piada, o primo não entende, ele não fala muito bem a sua língua, entendeu? Então é aquela coisa daquele primo distante, você fala, pô, eu não tô afim de lá. Mas quando você chega lá, você acaba gostando da casa do primo, só que você sempre vai ser uma visita entendeu? Foi boa essa analogia que eu fiz, eu gostei muito dessa analogia é, que eu fiz, foi... eu espero que você não corte depois. Deu, deu, deu pra entender, foi, deu foi, pra entender. Foi muito legal a analogia. Então, eu me sentia assim, em casa, de, um, de uma maneira geral, só que eu sempre era tratado pelos australianos ou por qualquer outro imigrante que estivesse lá há muitos anos, como um imigrante que eu era. E não, né? é, não necessariamente se fica tratado mal. É, não mas tratado é tratado mal. É, é, às vezes você quer, sei lá, comprar um negócio, a Apple, por exemplo, tinha uma opção de parcelamento, entre aspas. É, Se você mas não é, é residente, residente, você não consegue fazer. Tem várias coisas que você não é. consegue fazer quando você não é residente. É, esse tipo de coisa me incomoda. Você não ter crédito com o país. Você não tem crédito, porque exatamente. você é imigrante, é. você não é de lá, então você não tem um histórico e Você acabou de, de chegar, então... Acabou de chegar, é, tem, tem tudo isso. Alugar apartamento. Alugar apartamento é um porre porque você, você vai tem alugar, que aprovar... É, mas quando você vai alugar apartamento também, por exemplo, você tem nós dois e um casal de australianos. Eles o casal vão preferir alugar para, para os australianos. É. Então tem essa... Esse preconceito aí meio escondido ali, mas ele é. existe. Mas enfim, vamos passar para o próximo. O que, que você não sente falta da osfera? Tá. Você fez vou vou uma falar. lista com 50 itens ou tenho, só tem 3 mesmo? Uma... Não, eu tenho mais, não, eu tenho 3. Ah, então tá bom. Mas eu poderia falar mais. A primeira coisa que eu não sinto falta de jeito nenhum É o calor E não é, é, é, não é exclusividade calor. Eu não aguento o calor Não é exclusividade é. Não é exclusividade é. Do, da Austrália Mas é o calor é. O clima Com novidade. O que mais me incomodava no clima de Brisbane especificamente Era a umidade Além de do, além do ser calor, é um calor úmido É um calor que incomoda, é um calor pesado Eu tô falando as coisas que eu não gosto velho. Tem gente que ama calor você gosta Entendi. do calor. eu gosto. Eu acho então, calor. Não, eu não gosto do calor. Eu acho calor insuportável. Mas aquele calor abafado me deixava muito brava. Do tipo assim: você não pode usar uma calça. Você tem que só usar saia, só shorts. E é uma coisa pequena. É uma coisa pequena, mas é todo dia aquele calor. É uma coisa que me incomodava bastante. Entendi. Então tá bom. Então eu vou comentar sobre a sua indignação com o calor. Por quê? Porque eu não eu gostava então, a maioria das pessoas ama, chega lá e fala, meu Deus, que delícia, calor, nossa. E Agora, tipo... uma coisa que é relacionada com o calor que me incomoda e já vai pro próximo tópico também aqui, é poder beber na rua, tá? Existe uma discussão muito grande aí sobre o, o quão bom e ruim é isso ao mesmo tempo, tá? Concordo em partes tá que beber na rua é um negócio não tão legal assim promovendo é você fala na rua não é necessariamente no meio da rua é parques parque. lugares abertos exatamente ou... você tá num parque você a não pode é, então é, não pode é, tomar você pode beber uma cerveja, uma cerveja na calça da sua casa, por exemplo. É, isso, isso me incomodava bastante, cara. O fato de não poder beber na rua me incomodava bastante. É, no parque não fazia nenhum sentido, né? Não, no parque não fazia nenhum sentido. Você levava sua cervejinha ali e tomava, tomava no parque. A gente Ao... tomou várias broncas no parque. É, então, a gente não sabia e tomava, assim, várias broncas. É, é, é bizarro. Alguns parques hoje deixam você beber se for num copo de plástico. Tem áreas, né? áreas Tem específicas áreas específicas do parque. que podem. Na pode. praia não pode beber. Na praia. A, a praia é uma coisa que me incomodava muito, porque tipo assim, pô, a praia é o quê? É o mar? a água a areia e, e a você e a gratidão aí não tem o quiosquinho da praia vendendo casquinha de cereja é, como esfogelada não pode comer nada praia, fala, ah, não pode beber na praia não pode fumar não pode fazer nada não. não pode fazer nada na praia então essa, essa, isso me incomodava bastante ouvir música também não pode isso me incomodava <risos> bastante <risos> me incomodava bastantão Próxima coisa que eu não sinto falta da Austrália, é uma coisa bem específica, que é a água. Eu sei que vocês vão falar como assim a água. Ah, porque aqui não tem água. Não, a água da Austrália, primeiro. Lá eles tomam muita água que de não torneira. Que não tem no Brasil, meninas. Não tem no Brasil, meninas. Graças <risos> a Deus, porque a água é horrível. A água da torneira deles é, é tratada de uma maneira diferente da nossa, né? Sei lá. E aí ela deixa o cabelo muito ressecado. E ela faz um pouco mal, assim, quando você não tá acostumado, né? É, tem, tem, o, tem o negócio de quando você chegar na Austrália... Você tem um. Uns piriri. Uns piriri. Porque a água <risos> é tratada de um jeito diferente, até o seu corpo acostumar. Água é, iodada. Dá uns problemas, lá, uns problemas bem difíceis. Uhum. E a água deixa o cabelo muito ressecado, assim. Não sei se em algum outro lugar da Austrália não seja, mas eu sei que Queensland inteiro é assim. É... E aí, se você quiser tomar uma água boa mesmo, uma água legalzinha, você tem que comprar água de garrafa, que é muito caro. Que é caro? É mais caro que é a cerveja. mais caro do que a cerveja, às vezes. É. Então, a água é uma coisa que eu não sinto falta. Gosto muito da água aqui do Brasil, acho ó. Show, parabéns aí. É, e a última coisa que eu, que eu não sinto falta da Austrália é eu, infelizmente, fumo. Infelizmente não, infelizmente eu gosto de fumar. Então eu fumo e... Infelizmente? Cigarro, pra mim, assim, eu fumo um máximo a cada, sei lá, dois, três dias. E aí, aqui no Brasil custa nove reais, lá custam vinte e cinco dólares. Então, eu não sinto a menor falta do cigarro da Austrália. Era um cigarro ruim, caro e, enfim, era péssimo. Então, eu não sinto a menor falta do cigarro na Austrália. Então, pra você que fuma e está lendo a gente, você que fuma e está assistindo a gente agora já se prepara porque o cigarro na Austrália é caro e é complicado. Pensei em parar de fumar, mas no visto falou mais alto, não, não deu. Devia ter parado. A última coisa que eu não sinto falta na Austrália é uma coisa que pode gerar certa polêmica, mas eu não sinto falta do sotaque, gente. Desculpa, mas eu não sinto falta do sotaque. <risos> Eu não tinha essa facilidade com o sotaque australiano. Eu sei que o sotaque é uma coisa que as pessoas não escolhem, elas né, crescem ali naquela, naquele mundo, elas têm esse sotaque, não tem o que fazer. É interessante que existem sotaques. Existe... É muito interessante que existam sotaques diferentes, tem até algumas gírias diferentes dentro da própria Austrália, é super interessante, mas eu não sinto falta de sotaque, eu prefiro mil vezes ouvir o sotaque americano, o sotaque canadense, que é mais fácil de entender. Você não tem que forçar muito ali ah, pra eles te entenderem. Fuck that, Mike. You don't fucking miss the fucking heart about it in asking about barbecue, Mike. No. Ah, fuck it. No. Ah, no. As as meninas, as meninas eram engraçadas. Ah, you can't believe what Josh said to me last Friday. Eu não, é, realmente. Realmente. Muito legal aí o sotaque, é. mas não sinto falta. Não vou sentir falta, desculpa, sinceramente. Eu gosto, eu gosto e eu, eu, eu gosto de puxar um pouquinho o meu sotaque hoje. Yeah. Né? Cada um, né? Cada um tem as suas peculiaridades, não é mesmo? Ah, foi o que eu falei Só taca uma coisa que você não escolhe Então não, não tem muito o que fazer Mas eu não, não vou sentir falta Simplesmente faz Então tá bom E você? Voltou da Austrália Tá assistindo a gente O que que você sente falta do país? Não só da Austrália Mas se você voltou de algum outro lugar do mundo Aí foi morar em um em algum lugar do exterior o que que vocês não sente falta desse país tenho certeza que vocês não sentem falta de alguma coisa não é mesmo sempre tem uma coisinha né sempre tem uma coisinha não é e para você que quer ir para a Austrália quer ir para o exterior Canadá, Irlanda para onde você quiser estudar lembre-se de falar com a gente aqui no info@tutorial.com ou peça seu orçamento lá no site no tuesintercambio.com Barra Orçamento, sem se é Orçamento, e manda lá seu pedido pra gente. A gente vai conversar com você aqui em São Paulo, tá? Nós temos um escritório aqui em São Paulo agora. Pra você que ainda não sabe, então você pode ir lá conversar com a gente se você for de São Paulo. Se você não for, a gente marca pra falar pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Skype, pelo e-mail, sinal de fumaça, o que você quiser pra mandar você pra aquele lugar lá no exterior. Pra <risos> aquele lugar, pra aquele lugar. Gostou, a gente vai mandar você Nossa, pra aquele pra lugar. Que... Para aquele lugar que você quer ir, beleza, então é isso valeu por ter assistido, se inscreve, comenta, deixa seu like aí e a gente se vê no próximo vídeo, beijo pra vocês a gente vai falar sobre o nosso vício de trabalho pro Canadá, como que a gente conseguiu fazer isso, então se você quer saber como que a gente conseguiu pro trabalho, Viu? se você quer saber como é que a gente conseguiu pro Canadá só a trabalho, sem estudo, direto no Brasil, fica com a gente tchau, basicamente qualquer vontade de fazer, conseguir o nosso